Atenção você que é ouvinte de rádio. As emissoras AM que quiserem ter qualidade de FM vão poder mudar de faixa. É o que estabelece um decreto assinado pela presidenta Dilma Rousseff. Acompanhe na reportagem de Adriano Godoy. Ao entrar no carro, qual a primeira coisa que você faz? Ligar o rádio? É o que muita gente responderia. Ele é o velho companheiro, seja nas ondas da AM ou ao som de uma FM. Para ter melhor qualidade, as rádios reivindicaram. Parte das AMs quer mudar de faixa e funcionar como FM. O governo atendeu ao pedido e baixou o decreto para possibilitar a migração. Assim, as rádios podem ter um som mais limpo e vão ser ouvidas também no celular. O decreto que permite a mudança foi assinado pela presidenta Dilma Rousseff. As rádios AM vão ter um ano para pedir a alteração ao Ministério das Comunicações. Quando autorizada, a rádio vai funcionar nas duas frequências, AM e FM, por cinco anos, até que os ouvintes se acostumem com a nova faixa. Com o decreto de migração das rádios AM para FM, estamos pavimentando um caminho que acreditamos ser próspero e a muito desejado pelos radiodifusores. Mas como isso vai funcionar no Radinho? O número da sintonia vai mudar. São mais de 1.700 rádios AM em todo o país. Aquelas que mudarem de posição vão ser realocadas na faixa das FMs, de 87.9 a 107.9 MHz. Se não houver lugar, o governo vai trabalhar com uma faixa estendida, que começa em 76 MHz. Hoje, esse espaço é ocupado pelos canais 5 e 6 da TV analógica, que vão sair daí com a TV digital. As rádios AM são um verdadeiro patrimônio do Brasil. Por isso, é importante que o Estado crie condições para que continuem prestando seus serviços e se adaptem às mudanças na tecnologia e no mercado das comunicações. Com menos ruído, com menos interferência, as atuais rádio AM vão manter seus ouvintes e até poderão aumentar a de audiência ganhando mais poder de negociação com os anunciantes. Para a mudança de faixa, as rádios precisam pagar a diferença no valor da outorga e trocar antenas e equipamentos de transmissão.